E eu vou trocar uma ideia com vocês Sobre o que isso pode impactar Vocês que já tem A Titan 2022 Ou para você que pensa em pegar Uma 160 0 km Fechou família? Espero que vocês curtam o videozão Eu tô falando alto aqui Porque o escapamento da moto Tá fazendo muito barulho É Muito barulho mesmo é, eu não consigo ouvir minha própria voz Pra você ter uma ideia Falando aqui dentro do capacete Mas pra vocês que ouvem O vídeo aí no Youtube Vocês conseguem ouvir normal Ainda bem né <risos> Então é o seguinte família é, Nesse mês de novembro, depois de três meses Seguidos Que o preço da titã usada Tava caindo Que eu já até tinha falado no outro vídeo aqui no canal Avisando que o preço da usada Tava caindo Nesse mês de novembro, saiu a tabela FIP dia 1 de novembro, e a tabela FIP caiu de preço. Então é o seguinte, a tabela FIP dessa minha moto agora, está custando atualmente 17 .486 reais E no mês passado estava custando... R$ 17.220 Teve um aumento De R$ reais Família Então Com isso o que a gente pode observar Dá pra gente Observar Que está tendo Bastante procura Da 160 usada No mercado No mercado de usada né Tem muita gente precisando dessa moto é, querendo comprar E tá, o pessoal está pagando Acima da tabela Fipe. Quanto mais o pessoal paga O valor acima da tabela Fipe, Mais ela aumenta Porque eles entendem ah, O pessoal está pagando mais do que a moto vale Então vamos subir o valor dela E é isso que está acontecendo Subiu o valor dessa moto é... Outra coisa que a gente pode observar Se o pessoal está pagando acima do valor da tabela FIP, com certeza, porque não tá tendo moto é zero quilômetro na concessionária, tá demorando para chegar, ou o pessoal não gostou mesmo da modelinha 2023, tá preferindo pegar 2022 e economizar um pouco, apesar de ser uma economia bem pequena, né? Mas a gente pode observar isso. E eu também olhei, família, lá no site da Web Motors aqui do estado de São Paulo para ver quanto que o pessoal tá pedindo na Tita 2022 e eu achei incrível o valor. A média de valor que o pessoal tá pedindo na minha moto é 18.990. Não entendi o porquê, família. O pessoal tá meio doido na hora de vender a moto, né? Tá pedindo mais caro do que a 0 km. A 0 km custa 18 e seis servos aqui na minha cidade. E o pessoal tá pedindo praticamente 19 mil na usada. 2022 não é nem 2023. Com certeza é por causa disso que eu tinha falado pra vocês. É, demora na, na entrega de motos. Varia é, é muito de concessionária para concessionária. Tá, Não, não adianta eu falar, ah, Diogo, quanto que tá demorando para chegar de tan? Varia. Vamos fazer o seguinte. Comenta aqui, deixa nos comentários aí quanto tempo tá demorando pra chegar a sua moto Que aí dá pra vocês saberem em média é, quanto tempo tá demorando, tá? Aqui na minha cidade, se eu não me engano, da última vez que eu perguntei Tava por volta de mais de um mês, é, uns 40 dias normalmente pra chegar Aí na sua cidade eu não sei A minha, que é essa que eu tô dirigindo Demorou 53 dias Eu comprei ano passado Praticamente dois meses para eu pegar a moto E é o seguinte família é, Esse aumento de preço também para quem vai comprar a moto zero quilômetro é, Já é um sinal De que vai aumentar também O preço da zero quilômetro Como eu falei para vocês em outro vídeo para quem não acompanha eu vou repetir é, Em 2023 3 É assim que virar o ano, a Honda vai aumentar o valor das motos. E por que que ela faz isso? Porque muda o ano de fabricação. As motos 2023, a Titã Prata que você vê lá na loja, ela é 2022 de fabricação, modelo 2023. Quando sair no documento dela Ano de fabricação 2023 Modelo 2023 A Honda sempre costuma aumentar O valor das motos Isso acontece dia 1 de janeiro de 2023 Com certeza eu vou gravar um vídeo para vocês Avisando de quanto foi esse aumento E para você ficar ligado nisso família Se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho E deixa o like também Que aí o YouTube sempre tá notificando os vídeos novos para você e eu tô sempre dando notícia para vocês para ajudar a informar quem já tem a 160 para quem pensa em comprar esse canal aqui. Eu peço em ajudar vocês para quem já tem a moto e para quem ainda quer adquirir. Fechou, família? Então teve esse aumento aí no mês de novembro de 266 reais. É um aumento pequeno, não muito. É um aumento. Médio é, A minha Titan já aumentou 1.600 de valor Desde que eu comprei ela é, Da loja, né Eu paguei 15.900 Então eu ganhei dinheiro Quando eu comprei essa moto aqui E é o que eu sempre falo nos vídeos Tem gente que fala, fala ah, o jogo fica repetindo muito Mano, eu tô falando pro pessoal para quem ainda não sabe, né Muita gente não sabe que comprar essa moto mais ou menos um investimento Eu sempre falo isso Porque a Titan Ela tá valorizando Ela sempre foi uma moto que desvaloriza pouco E isso você tem que levar muito em conta Muita consideração na hora de comprar uma moto Não adianta você chegar Ah, eu vou comprar uma Por exemplo, um Railway Vou pagar 20 mil reais ela é Uma moto melhor do que a Titan Pode descer, não sei Mas é uma moto que com certeza Desvaloriza mais do que é a 160, e você pode ter certeza Na hora de vender Você vai ter dificuldade Vai ter que vender abaixo do, da tabela VIP E você vai acabar perdendo dinheiro E para quem fala, ah, mas eu não compro moto Pensando em vender É o seguinte, você compra uma moto E você acha que você vai ter ela pro resto da vida Não vai, família Pode demorar 4, 5 anos Você vai querer trocar, é né? Certeza que você vai querer trocar Pra uma moto mais atual ou pra uma de maior cilindrado até mesmo pelo carro então tem que pensar nisso sim na hora do pós-venda é muito importante é você pensar nisso na hora de escolher fechou família espero ter ajudado vocês é aqui na descrição do vídeo tem um link do do grupo de whatsapp aqui do canal que o pessoal troca bastante informação tem contato do corretor de seguros para você fazer o um seguro com o melhor preço pra sua moto. Firmeza é nós, estamos junto. Marcha na 160. Tumultuando tudo aqui. Tamo junto. I